Boa noite aos senhores vereadores, aos nossos servidores, João, Aneia, Sene, e aos nossos visitantes, agora como visitante, o senhor Daniel. Seja bem-vindo, Daniel, à nossa sessão. É uma honra receber o senhor aqui com a gente, o Toninho, nosso funcionário, a Jo, a esposa Daniel, e Denilson, Edivaldo, seja bem-vindo à nossa sessão. Sob a evocação do nosso senhor bom Deus, eu declaro aberta a 34ª sessão ordinária da nossa Câmara Municipal. E passa a palavra ao primeiro secretário da mesa, ao vereador Alexandre Augusto Nascimento, para o trabalho da leitura da ata da sessão anterior. Meu boa noite aos senhores vereadores. Boa noite aos nossos funcionários, o João, a Luciene, a Edneia, aos nossos visitantes, o funcionário público, o Antônio, o Edivaldo, o Daniel, que tanto nos ajudou aqui. Daniel, seja bem-vindo, sua esposa, Estarei agora fazendo a leitura da ata, a voz não está muito boa, peço a compreensão de todos, a todos também que nos assistem nas suas residências. Ata 33, da 33ª sessão da Câmara Municipal, em regime ordinário, correspondente ao terceiro período do primeiro bienio da mesa diretora da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de do Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, instalado na Rua Rui Barbosa, 98, Centro, às 19 horas e 20 minutos do dia 24 de novembro de 2018, sob a presidência do vereador Jorge João Pereira Filho e secretariada pelo vereador Alexander Augusto Nascimento e presença dos demais vereadores Léo Zanata, Esberto Garcia Antunes e Dalberto Alexandre Goulart. Isael Dutra, Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos e Wagner de Freitas Aguiar. Fazendo-se também presentes os servidores do Legislativo Daniel Gonçalves da Costa, Edneia Maria Camilotti, Luciene Regina da Silva e João Penteado da Cruz. Antecedendo a abertura, foi preferida uma oração em ação de graças. Após isto, o presidente desejou boa noite aos vereadores, servidores e aos visitantes, Edivaldo Barbosa e Francisco Xavier da Costa, as pessoas que nos assistem no canal da Câmara aberto na internet. Declarando em seguida aberta mais uma sessão ordinária, passando a seu expediente normal e o seu serviço ao vereador e primeiro secretário da mesa para suas leituras, vindo a realizar como primeira leitura, termo de ato da sessão ordinária anterior, Realizada em 17 de 9 de 2018, passada para sua única discussão e votação em plenário, vindo a ser aprovada por unanimidade de votos e, assim declarada, aprovada pelo presidente e por ele pelo primeiro secretário assinada. Dando-se continuidade aos trabalhos do expediente, o presidente veio realizar a leitura da súmula do projeto de lei 23 de 2018 do Poder Executivo Municipal que na sessão passada havia passado para as comissões, mas devido à ausência do Poder Jurídico do Executivo, vimos solicitá-lo ao Executivo e logo que seja encaminhado o projeto, retornará para as comissões. Terceira leitura, comunicado do Poder Executivo, datado de 14 de novembro de 2018, convidando a população para participar de uma audiência pública a realizar no dia... 28 de de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal, a partir das 15 horas. <coughs> Perdão. Quarta leitura, ofício 226, de 10 de de 2018, do Poder Executivo, que em atendimento ao pedido de informações, vem através desse encaminhar a relação de exames de imagens ofertados aos pacientes do município. Quinta leitura, requerimento 1. De 24 de de 2018, do vereador e presidente da Câmara, Jorge João Pereira Filho, onde requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte, que o Poder Executivo venha encaminhar, em regime de urgência à Câmara, um projeto de lei expondo sobre alteração na Lei Municipal 292/2008, disciplina o sistema de controle interno do município, regulamentando apenas a sua controladoria, nela não fazendo menção quanto à sua controladoria interna do Legislativo. O presidente da Câmara veio apresentar o requerimento para o cumprimento do que se pede nos anexos do parecer 581-2018 e do despacho número 1910-2018 de do TCE Paraná, que se venha a dispor nesse projeto, essa disposição, na Lei Municipal 292-2008, do o sistema de controladoria do município também abrangerá os serviços de controle interno da Câmara na forma conjunta. Quinta leitura, processo administrativo 0113-2018, dispondo sobre o pedido de exoneração do cargo de secretário-executivo, a partir de 1 de 10 de 2018, pelo seu ocupante, Daniel Gonçalves da Costa, devido à concessão de sua aposentadoria concedida pelo INSS. Encerrado isso, o servidor Daniel veio pedir a palavra, sendo concedida, veio de desejar boa noite, dizendo que, conforme lido no processo, a partir de 1 de outubro, devido à sua aposentadoria, estará sendo exonerado de suas funções que iniciaram em 1993, onde inicialmente, com o gesto Penteado da Cruz, que foram naquelas épocas que o presidente dessa Câmara vieram, vieram a iniciar a transformação, que hoje ela se encontra, com sua contabilidade desvinculada e com seu próprio plano de cargo pessoal, que foram tempos difíceis, pois o Executivo, através de seus mecanismos, veio a dificultar essas transformações, dizendo também que sentirá saudades disso, mas se encontra com espírito tranquilo e que considera que muito contribuiu para o crescimento e fortalecimento dessa Câmara e parte com o sentimento de dever cumprido e dirigindo-se aos vereadores, diz que sempre procurou-lhes orientar e auxiliar e que aprendeu, passando com o senhor Lazinho Calixto, veio a repassar para outras pessoas que com ele nessa Câmara conviveu vindo agradecer a todos que com ele conviveu e se colocando à disposição de todos, caso necessitem. Não havendo mais uso da palavra, o presidente, em nome de todos da Câmara, veio lhe agradecer por tudo que realizou e veio fazer por esta Câmara e vereadores. Não havendo nada mais ser tratado no expediente, o presidente veio declarar encerrado, passando a sessão à sua ordem do dia, constando em sua pauta desde a sessão anterior os projetos de lei números 24 e 25 de 2018 do Poder Executivo e com a inclusão do requerimento 1 de 2018 do vereador e presidente Jorge João Pereira Filho, passando em seguida o presidente ao plenário, como primeira proposição, projeto de lei 24 de 23 de 8 de 2018, dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial os valores de R$ 165.500,00 para atender da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Assistência Social, o CRAS Viação e Obras Públicas, e ainda para a Secretaria Educação para atender as necessidades do Fundo Municipal de Transportes Universitários e algumas atividades relacionadas a determinadas secretarias e restituição dos valores na área social para sua segunda discussão e votação. Na discussão, os vereadores vieram a desejar boa noite a todos os presentes e aos que nos assistem pela internet, dispensando suas discussões por já ter apresentado na primeira votação. Passando para a sua votação, veio a ser aprovada por unanimidade de votos e assim sendo aprovada e declarada pelo presidente. Vindo em seguida apresentar ao plenário como segunda proposição Projeto de Lei 25 de 23 de 8 de 2018, dispondo sobre a abertura de crédito suplementar especial, dos valores de R$ reais, tendo como finalidade de suplementar dotações orçamentárias do decorrente exercício financeiro municipal, com saldos insuficientes, passado para sua segunda discussão e votação, não recebendo discussão, é passado para sua votação sendo aprovado por unanimidade de votos e assim sendo declarada aprovada pelo presidente que em seguida veio informar que dentro dos prazos legais os projetos de leis de números 24 e 25 de 2018 serão encaminhados ao poder executivo para a tomada das medidas cabíveis e necessárias encerrado isso o presidente em obediência ao artigo 20 do parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara, por ele estar apresentado uma matéria a ser deliberada nesta sessão, o requerimento 1 de 2018, veio a solicitar ao vereador e vice-presidente da Câmara, Israel Dutra, que viesse-lhe substituir na presidência para que sua proposta pudesse ser apresentada ao plenário. Vindo em seguida o vice-presidente a substituí-lo e tomar assento junto à mesa diretiva dos trabalhos, e ele, por sua veio a tomar assento no plenário. Assumindo os trabalhos da presente sessão, o vereador Isael Dutra veio novamente desejar boa noite a todos, realizando em seguida, em seguida a leitura do requerimento 1 de 2018, apresentado no seu expediente. Passando em seguida o requerimento para sua única discussão e votação ao seu autor, vereador Jorge João Pereira Filho onde inicialmente veio agradecer ao vice-presidente por estar substituindo para a deliberação de seu requerimento, pedido em seguida ao presidente autorização para que o servidor legislativo João Penteado da Cruz, responsável pelo setor de contabilidade do legislativo, tomasse assento junto ao plenário para prestar melhores informações a respeito das providências que se pede no requerimento. Sendo autorizado o servidor João venha se sentar ao plenário, vendo inicialmente desejar boa noite a todos, e em seguida realizar a sua explicação do porquê das necessidades de tal medida pedida no requerimento. Considerando que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado, em seu parecer 581 de 10 de novembro de 2018, intima a Câmara Municipal que o seu gestor venha esclarecer se foi editada a lei ou regulamento disciplinado a forma de atuação da controladoria interna do Legislativo Municipal, mencionando também que o Tribunal de Contas do Estado, por sua vez, através do despacho 1910 de 21 de 9 de 2018, também intima a Câmara Municipal para, num prazo de 15 dias, contados da realização de suas comunicações, a Câmara vem apresentar tais esclarecimentos informando ainda que, se tais medidas não forem realizadas, as futuras prestações de contas, a contar de 2018, poderão ser rejeitadas caso não seja regulamentada o sistema de controladoria do Legislativo. Não, não havendo mais uso da palavra por parte do servidor, os vereadores vieram a fazer perguntas ao servidor a respeito do que havia dito, vindo ali responder e dizer que tais medidas se fazem necessárias suas providências sob pena da Câmara vir a ter problemas em suas contas. Não havendo mais uso da palavra e discussão, o presidente passa o requerimento para sua votação, sendo aprovado por unanimidade de votos e assim sendo declarado aprovado pelo presidente da Câmara, o qual em seguida veio a convidar o vereador e presidente Jorge para que venha retornar os trabalhos da presidência da presente sessão vindo em seguida tomar o assento e novamente agradecer ao vice-presidente por tê-lo substituído e também ao servidor, João, pela prestação das informações. Agradecendo também os demais vereadores por terem aprovado seu requerimento, que se trata de matéria de interesse para o bom e correto funcionamento desse legislativo. Estando ainda a palavra com o presidente, veio se dirigir aos vereadores do plenário, convocando-os, como já é de conhecimento, para uma sessão solene em homenagem póstuma aos vereadores Elton Alexandre de Aguiar Mata e Miguel Calisto, falecido tragicamente nos dias 6 e 8 de 2018, quando, no exercício de suas funções, se dirigiam à capital do Estado. Sessão esta, que será realizada no dia 27 de novembro de 2018, a partir das 19 horas e 30 minutos. Na dependência do Centro Cultural Municipal, professora Vanir Vicente de Santana, pedindo suas presenças, solicitando também as presenças dos servidores do Legislativo. Não havendo nada a mais a ser tratado, o presidente, às 20 horas e 45 minutos, veio declarar encerrada a sessão, da qual por mim, secretário executivo, foi lavrada o seu termo, que na próxima sessão será apresentada ao plenário e, uma vez aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário da mesa, e na ausência desse, pelo segundo secretário. Obrigado, secretário. A ata está em sua discussão e aprovação. Sem nenhum manifesto, declaro a ata aprovada. Dando continuidade à nossa sessão estando dentro do expediente Temos o ofício Circular de número 01 de 2018 Barra de Jacaré, 1 de outubro de 2018 Primeira corrida em memória Miguel Calixto, assunto patrocínio Data 11 de novembro de 2018 Pelo presente, levamos ao conhecimento De vossa senhoria que no dia 11 de novembro Acontecerá em Barra de Jacaré A primeira corrida de rua Em memória ao Miguel Calixto Além de estarmos relembrando deste atleta que tanto fez em prol de tantas corridas em nossa região, o nosso objetivo principal é o incentivo à prática de atividade física para uma melhor qualidade de vida e saúde. Nesse sentido, é que convidamos Vossa Senhoria para fazer parte do grupo de patrocinadores colaborando no que for possível e prestigiando a corrida e caminhada. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos e desde já antecipamos nossos agradecimentos. Atenciosamente, Marcela Calista. Marcela Calisto, coordenadora do evento. Projeto de lei de número 23, 2018, súmula, Instruir o plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos do Município de Barra de Jacaré, Estado do Paraná, e de Altos Providências. Artigo 1 Em simetria ao artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010, nos termos contidos no Anexo 1, parte integrante da presente lei, fica instituído o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Barra de Jacaré, Estado do Paraná. Artigo 2º Toda a disposição operacionalização, coleta, logística, reserva e demais atividades congêneres e ou semelhadas voltadas ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de Barra de Jacaré deve seguir estrita e incondicionalmente as exposições contidas no anexo 1 desta lei. Artigo 3º, revogadas as exposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal, José Gaudino Pereira, em 28 de agosto de 2018, Adalberto Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Existentes, senhores. Tomando como fundamento no artigo 19 da Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é imperiosa a elaboração pelos municípios e pelo Distrito Federal do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, tendo em vista ser condição para o acesso a recursos da União ou por ela controladas, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais, decretos ou fomento para tal finalidade. Serão contempladas no período no referido plano municipal ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos. Nesta linha, toda a determinações, todas as determinações e requisitos exigidos pela Lei Federal número 12.305 de 2010 seguem o anexo 1 do projeto de lei em tela. Lembrando que, conforme disposto no artigo 55 da citada Lei Federal, o prazo para a entrada em vigor do plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos era agosto de 2012, sabendo poder contar com o empenho, a colaboração e a sabiência dos nobres de membros desta Câmara reiteremos protestos de estima elevada a preço. Passo Municipal, José Godino Pereira, 28 de agosto de 2018, Adalberto Feires Aguiar, Prefeito Municipal. Esse projeto de lei né, é aquele um que na sessão passada eu li retirando o projeto, pois ele é, não se encontrava dentro do projeto, o parecer jurídico do Executivo. Né? Então é, é, eu pedi para que eles colocassem no projeto e a, doutor, a, a doutora a Luísa então, fez o parecer dela, exarou está aqui dentro o parecer dela do da doutora Jura então o projeto de lei agora sim, ele está no a ir às comissões e vai para as comissões de justiça, redação, finanças orçamento, educação, saúde e assistência social eviação, obras e serviços públicos o plano de gestão taquina tá né? é um livro grande eu faço e peço e fico à disposição dos vereadores que se enterem sobre o plano projeto 27 também de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a utilização do sistema Banco de Preços e da outras providências. Artigo 1 Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal de Barra de Jacaré que a pesquisa de preço para aferir preço médio de mercado nas compras e contratações públicas utilizará os seguintes parâmetros. Primeiro, sistema Banco de Preços adquirido pela administração municipal. Segundo, contratações similares de outros entes públicos em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preço. Terceiro, pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especificados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso. Quarto, pesquisa com potenciais fornecedores, potenciais fornecedores cuja proposta tenha validade de 60 dias. Parágrafo primeiro, os parâmetros previstos, os incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não, sem preferência entre eles. Segundo, serão utilizados como metodologia para obtenção de preços de referência para a contratação a média ou menor dos valores obtidos na pesquisa de preço, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços oriundos, de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, Desconsiderando os valores inexequíveis ou excessivamente elevados. Parágrafo o terceiro, poderão ser utilizados outros critérios ou metodologia, desde que devidamente justificados pela autoridade competente. Quarto, os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. E quinto, para desconsideração dos preços inex inexequíveis, ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo Municipal. José Galdino Pereira, 19 de setembro de 2018. Adalberto Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. Esse projeto ainda não, não se encontra na mesa? Não. Ô João, amanhã só a favor. Justificativa. Tendo elevado a honra de encaminhar a essa igreja Casa de Leis, o projeto de lei que regulamenta a pesquisa de preço utiliza pelo Poder Executivo Municipal. Como é do conhecimento dos gestores públicos, todas as contratações da administração pública devem ser antecedidas de licitação. Por força do artigo 37 do inciso 21 da Constituição Federal, assim, para operacionalizar o procedimento licitatório, a administração pública deve, deve prever todos os custos inerentes a futuras contratações, verificando as vantagens de negócio a ser realizado, com base na pesquisa de mercado. Desse modo... A administração pública enfrenta uma grande dificuldade para aquisições e contratações, principalmente no que tange a utilização de ferramentas que facilitem a captação de preços para instrução processual. Artigo 15, inciso 5º da Lei 866, de 93, dispõe, artigo 5 as compras sempre que possível deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Pensando nessa necessidade, a Administração Pública adquiriu o sistema Banco de Preços, que se trata de uma ferramenta de pesquisa de preços visando o estabelecimento do valor estimado ou máximo de contratação, ou seja, um banco de dados diretamente utilizado, sistematizado por regiões, estados e municípios, sendo alimentado com preço obtido em licitações efetivamente contratadas pelo Poder Público. É um meio pelo qual a administração pública consegue de modo rápido e seguro a estimativa dos preços de mercado e de preços praticados pela própria administração, que permite a abstenção de preços inexequíveis ou exorbitantes. Ademais, atualmente, há grande dificuldade em se conseguir tais cotações, cotações pois as empresas que se prestam a isso, de certa forma, aproveitam-se na indicação de preços que lhe convém serem interessantes. Por vezes, vemos, no entanto, no momento de, que, de cotação a superfaturamento, com alegações de diversos motivos por parte de fornecedores. Com efeito, por se tratar de uma ferramenta capaz de questionar esta estimativa, estas estimativas e cotações, auxilia os administradores e Desconsiderar propostas claramente inexequíveis ou exorbitantes, com base em licitações e pregões já realizados. Assim, buscamos regulamentar o uso do sistema banco de preços, bem como esclarecer que não substitui, tampouco se sobrepõe aos demais parâmetros alencados no presente projeto de lei. Sem mais para o momento, para manifestar os votos de elevada estima e distinta considerações, Adalberto Fez Aguiar, prefeito municipal. Então, projeto de lei, né, ele recebeu o um parecer favorável do, do jurídico do Legislativo, também lá do Poder Executivo, e ele está aí, vai para a Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento em data de hoje. Nós não temos nenhuma matéria para a ordem do dia, né? Antes de encerrar a sessão, eu quero aqui novamente, como já dito por mim semana passada, que eu deixaria a palavra aberta hoje. Vamos usando primeiramente, depois eu passo a palavra aí aos vereadores. Senhor Daniel, mais uma vez, eu quero muitíssimo agradecer, além da sua presença aqui hoje, eh, pelos vinte tantos anos de trabalho por esse poder legislativo. É... Eu, pessoalmente, muito grato por tudo que você fez aqui por mim, como vereador, primeiro secretário da mesa, quando eu fui, e de, por dois mandatos de presidente. Tive a honra de conviver com você nesses quatro anos como presidente. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Desculpe por alguma coisa, às vezes a gente no dia a dia ou no trabalho da gente, a gente ter as divergências da gente, mas eu te agradeço por tudo que você fez por mim, te agradeço que você fez por essa Câmara, pelos vereadores, por todos os servidores. E somente a te desejar aí um bom descanso, que Deus te dê muita saúde, muita paz com sua esposa e que você desfrute muito dessa aposentadoria, que é desejada por muitos, né? Infelizmente, muitos que trabalham, trabalham dificulta muito a, a, a esse momento deles. Então, eu te agradeço por tudo que você fez por nós. E muito obrigado, que Deus te abençoe e te domine sempre você, sua esposa, seus filhos, seus netos e toda a sua família na sua caminhada. E passo a palavra aí aos vereadores que queiram fazer o comentário. Bom, também quero agradecer ao Daniel aqui, né, por a gente no primeiro mandato aqui, mas sempre foi companheiro, né tanto aqui na Câmara como fora também. Já trabalhamos em outras oportunidades juntos, né, Daniel? Então, a gente sabe do teu trabalho, da sua competência. E você, na Câmara aqui, você mostrou a sua competência. Como o Jamil falou no dia do seu da despedida de lá, você vai estar deixando um legado seu, né? Você tanto fotografou como deixou, trabalhou pela Câmara, fez suas partes de, de, de, de apresentação, tanto aqui na Câmara como fora. Então, eu acho que não podia deixar de agradecer você por tudo que você tem feito pela Câmara e para o povo da Barra do Jacaré. Né? E pedir a Deus que ilumine a sua vida, a sua folga, agora o seu trabalho, né? que você faça da sua vida um, o que se puder... E viver bem com ela, com a sua esposa e com a tua, sua tua família. Tá? No mais, muito obrigado pelo que você prestou para a gente aqui. E também quero deixar bem claro que você não vai ficar ausente, não, porque às vezes nós vamos precisar procurar você também aí, né? para algum esclarecimento, alguma coisa que você tem essa competência. Então, fico já desde já alertando que a gente pode procurar você para alguma coisa mais, tá bom? Muito obrigado a você. Que descanse tranquilo, seu eu reposentei, tá? É, gostaria também de fazer meus agradecimentos ao Daniel aqui, né, trabalhamos um pouco junto aqui, mas o pouco que nós trabalhamos, ele procurou, né, nos ensinar, nos nos ajudar no que foi possível, e desejar uma boa sorte aí, um um, uma boa aposentadoria e que dure muitos anos de vida aí para ser muito mais feliz. Muito obrigado. É, seu Daniel. <risos> Gostaria de parabenizar o Daniel aí pela merecida aposentadoria. Que Deus abençoe a sua vida da agora para frente, cada vez mais, sua família. E se alguma coisa a gente teve assim, alguma divergência, alguma coisa, que você me perdoe aí, tá? Mas que Deus abençoe muito você aí e agradecer pelo serviço prestado pela Câmara aqui. Isso é muito importante, a luta que você teve aqui e a valorosa aposentadoria sua. Obrigado, seu Daniel. Parabéns, Daniel. Deus abençoe você que continua sendo o homem que você é. No pouco tempo que a gente conviveu aqui, você tratou a gente bem. Então, eu só tenho a agradecer. E um, um bom descanso, uma boa férias, um tempo indeterminado. Né? Cumprimentá-lo, Daniel, né? Grande amigo, de longa data. Cumprimentar a sua esposa, né, Daniel? Sempre estou sempre elogiando ela para o Daniel aqui nos bastidores, escondido. É... Dirigindo a palavra a que é responsável pelo, pelo sucesso do Daniel. O Daniel sempre foi meu amigo, desde a época aí que foi policial no nosso município. Um cara que sempre serviu, né? O Daniel, cada um de nós nasce com um dom, o Daniel foi o dom de servir. Serviu o município como policial, né, Daniel? Às vezes sendo taxado como muito enérgico por muitos mas é a sua forma de ser, é seu jeito de levar a sério seu trabalho, leva com muita responsabilidade, isso eu, pus, eu, eu acompanhei de perto, e tenho minha admiração por você, você sabe disso, eu quando eu entrei aqui no meu primeiro mandato, é, a gente não pode negar que a gente entra leigo, sem saber, a gente entra com muita vontade, porém, sabendo muito pouco, então o Daniel é um dos que abraça aqui vereadores, tanto que foi eleito em oposição, situação o Daniel nunca viu por esse lado o Daniel simplesmente abre as portas da sua sala para ajudar e assim ele fez comigo me recordo quando você me chamou para fazer parte da defesa civil eu tentei sair fora tentei não fazer parte o Daniel falou você entrou para representar você entrou assumir compromisso e foi com suas palavras que eu é, abracei aquela causa a gente fez um trabalho interessante e aprendi muito é, nos pareceres aqui também não queria fazer parte das comissões o daniel foi que me pegou pela mão falou você vai fazer parte sim Fiz parte da comissão naquele momento da comissão de finanças e orçamento né daniel que é uma uma responsabilidade grande e o Daniel falou, eu estou aqui, eu estou aqui, conte comigo, você é capaz, e vamos em frente, vamos colher o fruto que o município precisa. O município precisa dos vereadores, precisa de quem abraça as causas. E assim eu fiz, porque confiei no Daniel, junto com a equipe, que é o João, né, Daniel? Na época também esteve do nosso lado, ajudando muita gente. E hoje, Daniel, a gente sabe que ninguém é substituível. A gente não é. E ninguém está no poder, é eterno. O poder passa, o cargo passa. Mas feliz por você estar tá aposentando com saúde, que ver você dançando tive na sua casa no sábado, vi você dançando. A gente se divertiu muito. É, é uma alegria. Uma alegria saber que, que você está saindo dessa casa de lei, mas com um futuro brilhante ainda aí, podendo dar continuidade na sua vida cuidando dos seus filhos, dos seus netos, então falar de você aqui, eu sou suspeito a falar pela nossa amizade que a gente tem, mas o que eu desejo para você é tudo de bom no que você almeja, que você tenha muito sucesso agora nessa nova etapa, né? a gente sabe que a vida é feita de etapas, então está encerrando um ciclo para você, mas sei que você é capaz de, de muitas coisas aí e ajudar muito a nossa população. Quero aqui parabenizar também pelo seu trabalho. Eu acho que foi ali que a população barrense começou a te ver com, com um olhar diferente, quando você começou é, tirando foto aí das, das coisas do município, dos, dos aniversários de todas as famílias aí, nas igrejas, né? você participando em todas as igrejas, católica, evangélica. Então, Daniel, não quero aqui me estender muito, porque se for para mim falar de você, eu vou três dias. Então, só te desejo sucesso, muita paz... E obrigado por tudo. Você é muito responsável por tudo que eu aprendi aqui dentro dessa casa de lei. Obrigado. Tudo de bom. Daniel, eu faço questão. Você que sentou aqui nessa cadeira algumas vezes para me auxiliar, para responder por mim, entendeu? então faço questão que você sente aqui e você faz seu discurso final. A sessão? <risos> Olha, obrigado, Jorge. Você não foi um presidente, você foi um amigo. Né? É, os vereadores também não foram, Pedro, foram meus amigos, são meus amigos. Os funcionários aqui que trabalhamos, não eram, nós somos irmãos. Né? Sempre fomos irmãos. É, eu respeitei o Silvio do João O João respeitou o meu respe... Cada um respeitou um Você também respeitou um, respeita o outro E aprendemos juntos Aprendemos juntos. Assim como eu aprendi Antes de vocês Que funcionário ele fica aqui Os vereadores são mudados né? Cada quatro anos muda né? Às vezes fica o mesmo, às vezes não fica Nós ficamos aqui Adquirimos experiência Pelo tempo que nós ficamos aqui e as vereadoras, de repente, adquirem experiência em quatro anos, tem que sair. Né? Aí entra outro, começa a aprender, a gente ensina, volta outro. Então nós vamos acumulando conhecimento. E cada dia que entra um projeto é uma, uma história nova. O que me ensinou muito aqui, vou falar para você uma coisa. O que nos ensinou muito, não só eu, João, com todos os funcionários que estiverem aqui, foram prefeitos polêmicos. Cada vez que vem um prefeito polêmico aqui, obriga a gente a aprender, sabe? Polêmico é aquele que não acata diretamente a ordem jurídica das coisas, não acata a ordem é, é, normal de que um poder pode ou que não pode, obrigando, por sua vez, os vereadores, o presidente e o funcionário a buscar conhecimento para debater. Tivemos casos assim, aqui, né? É, de prefeitos Que obrigou-nos a, a, a aprender De certa forma foi bom Porque nós aprendemos né? Nas dificuldades Aprendemos e, e, e a casa cresceu E eu cresci dentro do conhecimento né? Os presidentes também cresceram Aqueles que confiaram em mim E confiou em mim e no João Cresceu também Porque o presidente quando senta aqui ele não tem conhecimento de causa, porque ele está entrando agora, Nós estamos aqui mais tempo. Os advogados, hoje a Câmara tem advogado, nunca, sempre, nunca teve advogado. Né, através do concurso público, na época do Conde, que foi efetivado. O advogado que tinha aqui era cargo comissionado. Entra um presidente, entra outro advogado. Cada vez que entrava um advogado, eles encontravam divergência com a gente, porque nós já estávamos aqui, conhecia a matéria. E ele, por sua vez, não conhecia a matéria Mas, devido ao de diploma de do advogado A gente se via, às vezes, impedido de falar alguma coisa Porque o advogado não deixava a gente falar E, às vezes, o presidente so sofria com isso Mas a gente conseguia dibrar isso O, o, o vereador Alexandre, disse bem bendito, muito bem dito E quando ele esteve aqui E, e hoje já é o segundo mandato, né, vereador o Primeiro mandato e ele também veio aprender com a gente, veio aprender comigo no começo. O Jorge também, terceiro mandato, não é, Jorge? Também, mesma situação. Hoje você tem, você tem uma desenvoltura muito boa, você domina o serviço aqui. Você tem um, um, uma postura, sabe? É, muito firme com o presidente, com pessoa. Você já tem, imagine com o presidente. Então, você tem colocado essa casa num, num lugar... Bom, bem bonito. Você teve os seus méritos aqui. Quando eu sempre falava, cada presidente tem a sua, a sua época, o seu tempo de fazer. Você está tendo seu tempo, outros que passaram tiveram o seu tempo. Cada um construiu e deixou o seu nome. Nós ficamos aqui, os seus ficam, mas os, os vereadores trocam. E eu vou sentir falta assim, dessa, desse dia a dia, dessa segunda, sexta aqui. Né? Vou sentir falta porque é, é, você. Acaba perdendo o contato, né? Vir aqui como visitante, como sentei ali naquela, naquela mesa, aliás, naquela cadeira, e, e, e aí me posicionei como visitante pela primeira vez, né? Estar lá e ver vocês aqui trabalhar. né? Estar lá e ver vocês trabalhar. Aí, de repente, surge um, uma situação que eu não posso dizer que estou lá, e às vezes querer, mas não posso, né? mas eu acredito que eh, eh, vocês são capazes disso, já aprenderam já bastante sobre isso, vão to conseguir tocar essa casa, está aí o João para auxiliar, está aí a, a Siene que está entrando, e eu me coloco à disposição, sempre estarei à disposição de vocês, o que precisar de mim, estarei aí, né e, e meus 23 anos aqui de casa, saio, saio sim com coração, Triste por deixar vocês, mas com o coração cheio, de que eu cumpri meu papel, fiz até mais além do que era de fazer. Assim como o João faz além do que é necessário ele fazer. Entendeu? Porque, você vê bem, na prefeitura, você vê um punhado de funcionário, cada um numa função. Aqui a gente acumula atribuição. Né? Por quê? Um exemplo, o João. Ele acumula três funções, porque não temos mais pessoal. Eu, por sua vez, fiquei mais no papel de secretariado, auxiliando o presidente, auxiliando os vereadores, até as assessoria jurídica, né? então fica mais no secretariado. É, o setor contábil, a gente não teve esse acesso. E agradeço ao João, porque muitas das vezes ele assumiu o meu lugar nas minhas férias, né? fez meu papel nas minhas férias, e eu nunca substituí ele no serviço dele, como contador, e ele sempre me substituiu. Quer dizer, quer dizer a, a, a, olha o papel dele como é importante. Ele não só faz o papel de contador dele, de técnico, como ele supre a minha falta do outro. Viu, né? João? Você, você é merecedor, cara. Você é merecedor. Você é meu, foi meu irmão aqui, foi meu irmão, que é meu irmão, e você é merecedor de elogio, de agradecimento e de honraria. Porque você é um cara íntegro, honesto, entendeu? Tem um jeito dele, assim, mas ele é o jeito dele, né, de ser. Eu já sou mais brincalhão, levo mais as coisas, sou meio nervoso. Muitas vezes, às vezes, aí acabei, né, me desentendendo aí, né, no dia a dia, porque você tem contato, né, às vezes a ideia da gente não bate, não é mesmo? Mas, enfim, vou estender muito, é... só vou dizer uma seguinte. Já falei do Alexander, falo dos vereadores que aqui estão presentes, o Wagner... Éramos amigos lá na, na prefeitura, né? na época que eu trabalhei lá. Também vi o seu trabalho na Secretaria da Saúde, até hoje você está lá. Você é uma pessoa que, que representa muito bem o Legislativo, no, o Executivo, nessa área de saúde. Você está ali há muito tempo. Né? O, o, o, o Edino Alberto é o primeiro mandato dele, mas ele foi servidor do município muito tempo, como o também ocorre muitas obras aí, né? deixou o seu legado, deixou o seu nome lá naquele município, na prefeitura, hoje você está aqui para fazer história aqui como vereador, né? se destacar e está se destacando, está se interessado no assunto, eu vejo, você se procura, você vai lá e tal, tal. né? O Israel é o, é o primeiro mandato de fato, efetivamente, né? os outros você assumiu é, como suplente também foi bem, e agora você está aí no primeiro mandato dele, também destacando como, como, como, como vice-presidente e como vereador. O Dival, igual igual situação do Israel, assumiu a duas vezes como suplente e hoje é titular. Né? E você, sinceramente, você chegou aqui firme e só escutou, ouviu e aprendeu, depois começou a falar. Né? Você observou, verificou e depois começou a falar. Você foi, foi aos poucos inteligentemente você foi agindo nós aqui, tanto eu como o João convivemos com vereadores que não tiveram a visão que você teve, de olhar aprender para depois falar né? respeitar você respeitou eu, respeitou todos nós aqui você respeita, você tem essa atitude de agir no executivo, mas se age firme, com respeito você tem esse lado seu e Deus tinha um plano para você não, não tinha para os dois que faleceu, também tinha mas é o destino que, eles, que ele levasse e você está aí como eu disse, na, lá na, no dia que você não pôde estar presente na quinta-feira, que você viveu para contar uma história triste para nós. Que se você não estivesse lá naquele dia e não tivesse sido salvo por Deus, nós não saberíamos da história real, do que aconteceu naquele dia. E nós sabemos através de você. E que Deus e a justiça façam justiça o que aconteceu com os dois. Porque eu me emocionei lá no dia convivi aqui com, com o Elton, que foi um, um vereador também que entrou e, e não, não, não incomodou, trabalhou e ajudou. O Elton foi uma pessoa firme. O Miguel estava começando, ele não tinha aquela posição de, de, de firme de vereador, porque a, a, a personalidade dele era diferente, né? ele, ele, ele, ele era diferente, mas estava indo bem. O Elton era um menino que tinha tendência até a ser um futuro prefeito, mas quis Deus que ele fosse embora. Não, não, não, não progrediu. E eu fiquei triste em fazer a sessão para ele lá, naquele dia. E foi a minha última sessão solene, ou sessão solene é ou outra, você possa, na outra estará outro, outro, outro funcionário lá, e às vezes fica até pensando, se eu me chamar também, eu vou ajudar, não tem problema não, né? porque a gente está aí para ajudar, né? não é ninguém? Mas eu deixo aqui o meu agradecimento, Jorge, para você, para os presidentes que aqui tiveram, para os funcionários do Executivo, para a população. E esse trabalho que eu faço de fotografia, quero eu continuar. Vou juntar minhas reservas, vou comprar um equipamento. Eu adoro fazer esporte, o João Veja aí que eu gosto de, demais de fazer futebol. Né? Eu adoro mesmo, fui até Itabaracá, Domingo, leguei a minha esposa, ela também é brava lá, porque era ficar em casa. Eu fui assim mesmo e fui lá fazer, porque eu gosto de fazer. E quero fazer mais, eu quero registrar. E eu quero pedir permissão desde já de vocês, de vez em quando, aqui, vir a essa casa, registrar o trabalho de vocês. Entendeu? Que eu quero é, continuar tirando fotografia de vocês aqui é para levar o nome de vocês também, não é apenas através daquela câmera aquela câmera vai, mas a imagem de vocês tem que ser mostrada. Então, toda vez que vocês tiverem uma sessão aqui, que vocês sintam que é importante, que é uma deliberação, não se acanhem, presidente, qualquer de vocês, vereadores, me chamem. Eu venho aqui com todo o prazer, venho aqui, registro o trabalho de vocês, porque tem que divulgar o trabalho de vocês. Por mais pequeno que seja, tem que ser divulgado, porque a, a publicidade do trabalho de vocês é muito importante. É assim que que o povo aí fora sabe de vocês, tá? E a minha amiga Edneia, nós trabalhamos aqui durante muito tempo e ela sempre foi uma companheirona, né? Sempre foi. E eu, eu gosto dela muito e nós tivemos os, as nossas inquietinhas, assim, como tem assim de funcionário, às vezes um com o outro, né? mas é normal, aí no outro dia eu não aguentava e vinha e abraçava ela, saía bravo, no outro dia não aguentava, e ela não pedia muito, eu que procurava ela, e abraçava ela, no outro dia estava tudo bem. E assim nós convivemos durante muitos anos. Ei, meu amor. Muito obrigado, muito obrigado, viu? Não vai chorar, não vai ser chorar, não. É isso, ó. Isso é amor, né? É que a gente tem pelo outro, né? E eu vou sentir falta dela. E sentir falta de todos aqui. né? Porque essa é a minha última fala aqui. Né? Né? Assim como a do João, da Siene, que está começando agora. E não se acanha, Siene. Procura eu que te ensino também o que eu puder fazer para você. Né? Agradeço a vocês terem ido na minha casa. Aqueles que não puderam, eu sei que tiveram outros compromissos. Né? Mas... Foi legal, sabe, foi uma despedida gostosa, calorosa, é, é, foi muito bom. Aqueles que não puderam ir, eu entendo, né, a gente vai ter outras oportunidades, não é verdade? Um dia que eu fizer outra coisa lá, eu vou chamar vocês. A minha esposa está lá, querendo também que o Cairdini fazemos o outro lá, tá bom? Muito obrigado a vocês, agradeço de coração por tudo que vocês fizeram para mim. Bom, durante 23 anos que aqui estive sempre estive como secretário e às vezes o presidente estava aqui e às vezes eu falava assim, o presidente, ele esquecia para ele fechar a sessão. O Jorge não é o caso. E eu ficava aqui do lado. Hoje ele me passa essa honra para mim, né, para que eu declare essa sessão encerrada. Então, como amigo, ex-funcionário, secretário executivo, por muito tempo declaro essa calorosa sessão ordinária encerrada. Uh, rapaz do céu. <risos>